O papel do vereador é fiscalizar a aplicação dos recursos públicos e propor ações e investimentos através de leis ou sugestões ao Executivo Municipal. Você também pode participar desse processo. A Câmara de Vereadores de Alta Floresta abre as portas para estar mais perto da população. A partir de junho, as sessões serão alternadas. Participe! Câmara Municipal de Alta Floresta – Trabalho e Transparência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 Lista de presença: Adelson da Silva Arezende, Bernardo Patrício dos Santos, Claudinei de Souza Jesus, Darli Luciano da Silva, Derci Paulo Trevisan, Francisca Marli Teixeira, Francisco Ailton dos Santos, Leonice Cláudio dos Santos, Marcos Roberto Menin, Oslen Dias dos Santos, Reginaldo Luiz da Silva. E aí? Verificando o coro e pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Passamos ao expediente. Ata, das, ata da sessão, da segunda sessão extraordinária em discussão. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se levante. Ata da, da segunda sessão extraordinária aprovada. As atas da vigésima sessão ordinária e da quinta extraordinária não foram redigidas em tempo hábil e serão deliberadas. Na próxima ocasião. registrando na presença do vereador Douglas. Solicito, senhor secretário, a leitura do ofício 234-2022. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Ofício número 234-2022. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos, por intermédio deste, solicitar de Vossa Excelência a tramitação e aprovação do projeto de lei número 2184-2022, que tem por sua súmula, dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação na estrutura da lei, número 2681, de 23 de dezembro de 2021. Lei Orçamentária Anual do Município do Exercício de 2022 e da Outras Providências. Conforme alude do inciso primeiro artigo 129 do Regimento Interno desta Casa de Leis, torna-se imperiosa a aprovação da propositura em regime de urgência especial, considerando-se a necessidade de orçamento para abertura e o mais breve possível do processo licitatório. Atenciosamente, Prefeito Municipal Valdemar Gamba. Ofício 234, 2022, discussão em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ofício 234, 2022, aprovado. Suspendo... A sessão e convoca as comissões competentes para emitir o parecer hábil do projeto de lei 2184 em regime de urgência especial. Sessão suspensa. retomando os trabalhos solicito senhor secretário a leitura das correspondências recebidas correspondências recebidas ofício número 042 2022 com os meus cumprimentos em conformidade com o que preceitua o inciso 2 do artigo 213a regimento interno desta casa cumpre comunicar a vossa excelência e demais pares que não será possível a participação na sessão extraordinária desta terça-feira, 21 de 6, em razão de estar, com, de estar em regime domiciliar pelo fato de a companheira estar testado positivo para o Covid-19. Nesta oportunidade, requer que Sidine conceda-lhe o abono de falta a que tiver direito, quanto à sua ausência, conforme comprovação a ser anexada ao presente. Sendo este o objetivo para o momento, subscrevo vereador José Vaz Neto. Solicito, senhor secretário, leitura das matérias em apresentação. Matérias em apresentações, indicações, indicação número 206, 2022. Autoria, vereador Claudinei de Souza Jesus. O vereador indica ao prefeito Valdemar Gamba e ao Diretor de Iluminação Pública a necessidade de que seja implantada a rede de iluminação pública no bairro Moacir Bezerra. Indicação número 207 barra 2022, autoria vereadora Leonice Claus dos Santos e Reginaldo Luiz da Silva. Os vereadores indicam ao secretário de Infraestrutura, Roberto Patel, para que restaure uma boca de lobo, e retire a terra que se acumulou no asfalto da Perimetral Dom Pedro II, ao lado do, da Chacra Santa Luzia, número 11, no bairro Boa Esperança. Indicação número 208, barra 2022, autoria vereadora Leonice Claus dos Santos. O vereador, a vereadora indica ao prefeito Chico Gamba para que reforme o prédio da direção Localizado, trânsito no setor B. Projeto de lei número 2185, barra 2022, autoria executiva municipal, altera dispositivos da lei 1527, 2006, Código Tributário Municipal e da Outras Providências. Matérias em apresentação lida, passa a direção do trabalho ao presidente Tucci. As matérias de apresentadas serão encaminhadas conforme disposição regimental. Passamos ao uso da tribuna. Comunico aos senhores vereadores que o tempo destinado a cada um é de seis minutos, com tolerância de um minuto. Pela ordem, vereador Marcos Menin. Bom dia, senhor presidente. Seu nome cumprimenta a mesa diretora, vereadora Leonice, vereador Ilmar Lee. Quero aqui cumprimentar toda a equipe do Tito, a Rose, da presidência. Quero aqui cumprimentar aqui no plenário meu amigo Wilson, o Enio, seu Ademir, Ademir Cordeiro e todos que se fazem presentes aqui no plenário, os assessores e assessoras, nossos vereadores. Senhor presidente, gostaria de começar dizendo que sexta-feira foi ponto facultativo, mas mesmo assim a, a equipe de licitação da, da prefeitura trabalhou normal e fizeram a licitação do bairro Jardim Renascer. E a equipe do que compareceu só foi uma empresa, a equipe C César, e ela que vai fazer a, a obra do Jardim Renascer. C César já fez a entrada do panorama, uma empresa séria, já fez o asfalto também no bairro Primavera. Então agora esperamos que que o prefeito dê ordem de serviço e que aí nesses 10 dias aí 10, 12 dias, já começamos a obra lá. Então, estamos felizes, convênio assinado, licitação feita, só aguardando aí a, a ordem de serviço. Quero dizer que nós hoje tivemos também com, com o prefeito lá no gabinete, juntamente com o vereador Ailton, vereador Claudinei, professor Aranha, estava lá também o deputado Allan Kardec, agradecer ele pelos recursos aí, viu, Claudinei? Tem trazido a Alta Floresta. E ontem à noite, uma reunião lá na Casa Civil, o deputado Dilmar Dal Bosco foi acompanhar o nosso deputado Carlos Bezerra e definiu a situação do bairro Jardim das Oliveiras. Então acredito agora que vai assinar o convênio. Estou indo depois do almoço, a Cuiabá, vamos acompanhar de perto, porque só temos até o dia 30, porque daí, meu amigo, só depois das eleições. Quem fez, fez, quem não fez, só aguardar para depois das eleições. Então, temos mais alguns projetos aí, que é a Rua Coberta e, e a Praça da Juventude, que eu acredito que, que vão entregar esse projeto da Praça da Juventude de hoje para amanhã, olha só em que pé que está parado uma declaração das águas de alta floresta, onde um lugar cercado por casas que a rede, que a águas de alta floresta atende, e mais de 15 dias, eles não conseguem responder um ofício dizendo que realmente passa uma rede de água por ali. Isso é uma palhaçada. Hoje eu liguei para o diretor da Águas e falei que a gente poderia até perder esse convênio por causa de uma simples declaração. Nós precisávamos dessa declaração da Energiza, pedimos num dia, no segundo dia, já entregaram. Agora, há 15 dias que foi protocolado, e há 15 dias foi ligado até para, para o diretor e não mandar? E ainda fazendo um atendimento que essa água de Alta Floresta está fazendo? Estão de brincadeira com o povo de Alta Floresta. Não consegue nem dar qualidade. E ainda fazem isso. Mas o nosso prefeito que tem que tomar atitude e bater duro em cima disso aí, presidente. Queremos aqui também não estive presente, mas parabenizar aí Douglas, por ter trazido a Alta Floresta o presidente da Assembleia, o deputado Botelho, tenho certeza que trará recursos também para o nosso município, através de Vossa Excelência, parabéns e parabenizar aí a todos os vereadores aí que, que conseguiram, conseguiram bater suas metas e conseguiram que seus deputados, senadores, conseguiram colocar recursos no nosso município. E agora só seguir nessa luta, aqueles que, que realmente mostrar o serviço, trouxeram recurso, que a Alta Floresta possa estar aí, reconhecendo esses deputados, esses políticos, para que possamos dar sequência nos recursos para a Alta Floresta. Senhor Presidente, Quero também dizer que eu tive presente na 33ª Pescaria do Rotary Club, onde vários governadores anteriores do Rotary esteve presente, e o carinho que ele tem pelo Rotary de Alta Floresta. O carinho que eles têm por essa cidade. Então, foi muito bom ter passado ali dois dias com eles, e sempre eles falam que o que o Rotary puder ajudar em assistência social, eles vão estar sempre presentes e sempre ajudando. Então, gostaria aqui de agradecer a todos do Rotary pelo convite e agradecer agora a todos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. Desejar aí uma semana abençoada a todos. E acredito que mais, devemos ter aí mais uma sessão ou duas antes do recesso, né? E até a última sessão antes do recesso, se Deus quiser, teremos mais notícias boas. Fiquem todos com Deus e muito obrigado. Na sequência, vereador Francisco Ayuto. Não? Vereador Bernardo Patrício. Senhor presidente, companheiros vereadores, companheira mesa diretora, companheiros vereadores, companheira plenário, companheira o Marli companheira Leonice, cumprimentar o pessoal da assessoria na pessoa do Joel, cumprimentar o pessoal da comunicação, na pessoa do Lindomar, cumprimentar a todos na pessoa do Sr. José, lá do Boa Esperança. Fez o asfalto o senhor lá, Suzé? <risos> pingando, pingando. O José era guarda da prefeitura e a gente, toda a vida, a gente brincava com ele, seu José. Tem que ir cobrando, cobrando e com a hora vai sair esse asfalto do senhor lá. É. E aí, até hoje ainda não chegou lá. Mas a nossa vereadora Leonice está uhum. fazendo um excelente mandato e com certeza vai chegar esse asfalto lá, Suzé. Ela é representante nata de lá, com certeza, Juarez Costa tem compromisso com ela, da mesma forma que tem comigo. Eu tenho certeza que nossos asfaltos vão chegar e nossa população vai ser atendida. Cumprimentar o Demir Cordeiro, né, Pode errar, né, Ademir? Cumprimentar a todos, sejam bem-vindos, cumprimentar o Demar. Demar, em seu nome, Demar, cumprimento a toda a imprensa, obrigado menino do diário também, e cumprimentar as companheiras de gabinete, na pessoa da Rayane. Público de casa, quero cumprimentar, mandar um abraço para vocês, dizer que continua conosco, quem está aí através do Facebook, é, TV Câmara, e Rádio Câmara e redes sociais. Sejam bem-vindos. Senhor presidente, a minha vinda nessa tribuna hoje é mais ou menos no ritmo que o vereador Menin disse, a expectativa, a, a, a esperança, né, a ansiedade para que realmente nossos, nossas emendas sejam assinadas. Nós estamos indo aí para a reta final. E além de acreditar em Deus, como eu acredito, senhor presidente, eu acredito muito no Juarez Costa, é, e acredito que os 5 milhões do asfalto no bairro Jardim Panorama será assinado e será feito esse ano, com a graça de Deus, senhor presidente. E eu tenho certeza e a esperança E o Juarez, como eu tenho dito, é a esperança daqueles mais carentes, daquela pessoa que realmente precisa. Então, eu estou na expectativa, estou na ansiedade. Como todos os moradores do meu bairro está na ansiedade, porque não é fácil, senhor presidente. Caminhão mole a cedo, duas horas depois já está poeira. Caminhão mole até uma altura... Aí o morador lá da última casa, lá do, da rua, fala, ah, o caminhão não veio até aqui, e eu também pago imposto. E a cobrança é do vereador. A cobrança é para nós, estamos na ponta, entendeu? E a gente não tem o que fazer muito. Então, para resolver de vez, é esse asfalto, e por isso que eu falo aqui que eu acredito na pessoa do Juarez. Ele já esteve lá, senhor presidente, junto com o governador. O projeto do Panorama já andou, e eu tenho certeza... E com essa vinda do governador, para assinar, para fazer o lançamento do, do, do hospital regional, ele também assinará os convênios do Panorama, para que toda aquela população possa ser beneficiada, possa ser atendida. Então fica que eu estou nessa esperança, como todos do bairro também estão nessa esperança. Dizer, senhor presidente... Eu tive uma perda na família essa noite, um tio assim muito querido, uma pessoa muito alegre, muito brincalhão, muito pessoa do bem. Faleceu essa madrugada, ele já estava com 86 anos, morou aqui na Vila Rural, foi morador aqui. Hoje ele está morando em São Paulo e o nome dele é Ramiro Gonçalves. Está sendo velado hoje, mas assim, é com muita tristeza, mas dizer também que ele cumpriu a sua missão aqui e foi uma pessoa muito querida, não é porque morreu não, uma pessoa maravilhosa que Deus tenha e que console toda a família, todos nós, que não é fácil. Era que eu tinha, mas muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Na sequência, vereador Arnaldo. Bom dia a todos, é, vou começar falando da Associação Aproteles, que está dando a manutenção na rodovia 325, está até, até lá no Rio dos Peixes, lá em, já pertencendo a outro município, é, está sendo bem feito. É, foi feita a reforma das pontes ali da Sente, da fazenda ali em frente ao do Luizão, foi feita a reforma ali também, é, estou cobrando... A reforma da ponte lá do Rio Paranaíta, já próximo da pista do Cabeça, é essa ponte onde o ano passado foi feito aqueles pranchões que deu aquele BO que tinha uns pranchões meio, meio ruim, parecendo o furado de, de cupim do ano passado. É, já pedi para o Roberto Patel, para ele já cobrar, já junto ao pessoal do, do, da associação. e é, as máquinas já estão tá no setor sul, já fazendo as, a segunda sul, vai descer para a terceira, para a quarta. Eu cobrei ontem com o Roberto, na quarta sul, onde o ano passado deu aqueles atoleiros feios, que hoje a gente passa lá, só tá os buracos, para que seja jogado cascalho, feito um serviço já prevendo a chuvarada, para que não aconteça o mesmo que aconteceu este ano vai descer lá para a região da pista, o assentamento Jacamin, até cobrei dele, que vai mexer na serra lá do seu Aristide, que é uma cobrança nossa desde o ano passado, e logo começou a chuvarada, ele falou que não dava para mexer, mas agora já o tempo está seco, então ele vai descer para lá, para mexer nessa serra do seu Aristide, no bueiro, que vai ser frente de duela, lá em frente à chácara do seu Darceu, na estrada que desce ali da Orolanda para o assentamento Jacaminho, do poeiro lá do, em frente à prova de laço do Paulo, é uma cobrança que a gente está fazendo. O, e também as cabeceiras da ponte lá da, do Rio Paranaíta, sentido que vai para a pista para o assentamento. Então isso aí é só o pessoal ter mais um pouquinho de calma para a gente cobrar um serviço mais bem feito. Não adianta a gente agoniar ele agora, para descer com uma máquina, uma patroa e um, um outra máquina qualquer, só para falar que está fazendo serviço. Vamos aguentar mais um pouco para que seja feito um serviço de boa qualidade, porque só nós sabemos a distância que nós estamos de lá para vir até na cidade, a dificuldade que está, para a gente ir tempo do inverno, para chegar aqui na cidade, o projeto lá das duas salas lá da Escola Boa Esperança, que vai ser reformado lá embaixo, sem no, no, ser sei, na estrutura nova, na parte de baixo que foi feito a engenharia, esteve presente lá no começo do ano, fez a medição, então eu sempre estou lá na, na departamento de engenharia, eles estão acabando de fazer o rascunho lá o projeto, para que seja feita a licitação de compra dos materiais, para que seja construído a reforma da, dessas duas salas, tá? Só para falar que a gente está cobrando. Por enquanto só. Na sequência, vereador Adelso Rezende. Obrigado, presidente. Bom dia, presidente Menin, mesa diretora, demais vereadores, público presente... É apenas, senhor presidente, para reforçar em nome do presidente da Comitiva do Benjamin Miller, que neste sábado vai acontecer o que acontece todos os anos, que é 19 leilão de Direito de Viver, em prol do Câncer Hospital do Amor, Hospital do Câncer em Barretos. É, esse encontro, esse grande leilão vai ser de forma presencial no Rotary, dia 25, sábado, às 13 horas e vai ser servido almoço, e o bar vai ser em prol é, da PAI. Então, tudo que está sendo desenvolvido é a favor de ajudar a população, não só de Alto Floresta, mas da região, que precisa e depende desse hospital lá em Barretos. Como diz o nosso amigo Valmir Valverde, melhor prevenir do que tratar. Então, fica aqui um reforço para que todos, quem puder participar... Agora, neste sábado, grande leilão da Comitiva do Bem em Prol do Hospital do Amor. Com a graça de Deus, bom dia a todos. Na sequência, a vereadora Leonice Claus. Bom dia, nosso presidente. Meninho hoje, né? E os demais colegas, minha colega, vereadora Ilmarly, nossas assessoras, sempre do nosso lado, os demais que aí se encontram, sejam bem-vindos. Seu Zé aí também, grande amigo, né, seu Zé? Funcionário de muitos anos, né? Sempre junto com nós. É, hoje eu venho aqui. Falar com muita tristeza, mas muita tristeza mesmo, que eu venho perder uma amiga, meia-irmã, com a doença do câncer. Esse mês eu tive duas percas com a mesma doença, que me abalou muito. Uma delas foi um paciente que eu venho aqui cobrar o secretário de saúde para que agilize alguns exames que ainda estão tá parados. Eu não posso deixar de cobrar. Me revolta quando eu acompanho certa situação que fica parado e que a gente pode ver situação séria esse primeiro paciente que faleceu, eles me procuraram dia 2. Infelizmente, correr atrás, nós corremos, mas essa doença, ela não espera. E levou o paciente com 41 anos. Me procuraram dia 2, dia 18, o paciente morreu. Doutor Rino uma vergonha isso. Eu não tenho como me calar. Não teve um Rino Parou lá naquele agendamento e de lá não saiu. E infelizmente, a mãezinha perdeu o filho. Conseguimos junto com o familiar, mas foi tarde. Quando conseguimos a biópsia, um três dias depois que ele pegou a biópsia, ele faleceu. Então, assim, leva-nos a revoltar. Quero aproveitar aqui e cobrar o secretário também de saúde, nosso colega vereador Claudinei, que faz parte aí. O que está que acontecendo que não sai do papel as ressonâncias? O que está que havendo com elas que eu sei que foi um dinheiro que foi para lá e essa ressonância até hoje só está no papel. Temos sim vários exames que está sendo atendido e muito bem atendido, não posso reclamar. O meus paciente tem falado que tem sido atendido, mas o que me revolta é a ressonância que não sou do papel ainda. Então, assim, me deixo dignada quando eu vejo esse tipo de situação. Essa Dulce, minha grande irmã que faleceu hoje, que Deus levou, ela ficou, ela passou pelos médicos em Cuiabá e depois de três anos ela voltou a me procurar. Quem tiver dúvida pode buscar no sistema que vai descobrir. Ela não conseguiu mais seu retorno em Cuiabá. Na época eu nem pensava em ser vereadora, nem na minha cabeça passava. Quando eu vim buscar a Dulce aqui em Alta Floresta. E dentro do hospital do câncer eu briguei, implorei, chorei junto com o povo lá, pedindo para que atendesse a Dulce. E graças a Deus, aquele hospital do câncer tem gente que tem sentimento também, tem gente que tem o coração bom. E conseguimos pôr a Dulce novamente no sistema lá dentro. Mas infelizmente a doença da Dulce, o médico deixou claro que já estava avançada. E estava avançada mesmo. Que depois desses anos para cá, só foi aumentando na parte do corpo da Dulce. E aonde é hoje, três horas da manhã, eu recebi a notícia que minha Dulce partiu. Que é muito doído, porque a alta floresta, a maioria conhece a Dulce. E sabe que ela lutou e deixou hoje três filhos. E não é adulto. É adulto, mas... Estão no lugar de criança ainda, porque viviam junto com ela. Então, que a Secretaria de Saúde, oi com carinho, esse tipo de coisa que está jogando no sistema e está ficando. Isso me revolta. Eu ainda chego lá e falo para a Matilde, direto. Matilde, eu tenho desgosto de vir falar com você, porque é tudo no sistema, tudo no sistema. Secretário de Saúde, faça uma visita em Cuiabá, nos hospital de lá, e veja o que está que acontecendo. Se é aqui ou é lá, mas levanta essa situação, porque isso aí leva a gente a revoltar. Quando você perde menos de um mês uma pessoa, em menos de um mês chora uma mãe e chora filho que ficou para trás. Então, eu deixo aqui meu apelo. Vê lá para nós, vereador. O que está que acontecendo com as ressonâncias? E eu deixo meu apelo ao secretário de saúde fazer uma visita lá em Cuiabá e ver se o problema está lá, que está ficando no sistema, ou é aqui. Meu abraço a todos, fico com Deus. Na sequência, a vereadora Marlin Teixeira. Bom dia, presidente, nobres companheiros, minha colega de Enário, vereadora Leonice. Hoje quero saudar de uma forma carinhosa uma companheira que morou muitos anos aqui em Alta Floresta, minha companheira de partido e o seu filho, que hoje vieram me visitar e me prestigiar aqui na Câmara. A professora Regina e o seu filho Johannes. Um brilhante advogado em Rosário Oeste. Parabéns, são frutos aqui de Alta Floresta. Johannes que estudou aqui, iniciou aqui os seus trabalhos e hoje é um brilhante advogado. E logo, logo em Rondonópolis, com a capacidade ímpar de se colocar no meio jurídico. Regina, obrigada por me prestigiar. Juhanes, obrigado. Meus companheiros de partido, filiados ao PT, ao qual me orgulho. Em nome da Regina e do seu filho, quero saudar cada um de vocês, que nesse plenário participam conosco, nos assistem, nos cobram, e aqui participam das deliberações e das aprovações. Cada um de vocês, a imprensa, o público, os servidores dessa casa, aqueles que nos assistem pelas mídias da transmissão da nossa casa. Quero agradecer e dizer que a participação de vocês é fundamental para que nós possamos melhorar, inclusive, o nosso trabalho. Presidente, dentro da simplicidade, hoje eu quero fazer um agradecimento ao deputado Lúdio Cabral, está na conta da Prefeitura de Alta Floresta, 63 mil reais para o esporte. Quero parabenizar os nobres edis que dentro da capacidade de cada um, na sua articulação, na sua condição, contribuem com o município de Alta Floresta, na busca de projetos, de ações, que melhorem a capacidade de atendimento desse município. Independente dos valores, das ideologias partidárias, a população de Alta Floresta, Precisa de investimentos e de infraestrutura. Precisa de saúde, precisa de educação, precisa de segurança e de uma cidade que venha, de fato, com o crescimento, melhorar a condição da vida das pessoas. Amanhã, presidente, é dia de paralisação na rede estadual, onde os trabalhadores da rede estadual buscam o tão sonhado RGA, que até o presente momento não foi implantado para os servidores do Estado de Mato Grosso, inclusive eu. Concurso público na rede estadual e o fim dos confiscos das nossas aposentadorias e pensões, inclusive eu sou uma delas. Estamos também paralisando as atividades da rede estadual para pedir, solicitar uma audiência com o governo do Estado. Então amanhã a rede estadual paralisa as suas atividades em todo o Estado de Mato Grosso para buscar do senhor governador e da Secretaria de Estadual de Educação políticas voltadas à educação pública a exemplo também de alta floresta, nós precisamos melhorar a capacidade de atendimento das unidades escolares municipais. As reformas continuam e nós precisamos cobrar o fim dessas reformas com qualidade. Escolas que num calor, três horas da tarde, de 38 graus, amargam apenas com um ventilador, presidente, em sala de aula. Escolas sem um refeitório, para que as crianças possam fazer né, e realizar as suas alimentações. Algumas delas sentadas em banco ou no chão. As estradas rurais, algumas patrulhadas com muita qualidade, mas a estrada que dá acesso à comunidade Guadalupe está praticamente intransitável. Já fiz a cobrança à Secretaria de Infraestrutura e aguardo para que esse serviço seja realizado. Chamo a atenção da rodoviária, chamo a atenção do cemitério, e chamo a atenção de muitos pontos que precisam de infraestrutura. Sempre digo nessa tribuna, alta floresta cresceu, cresce e com ela os problemas. É preciso dinamizar, reorganizar e buscar planejamentos mais rápidos e eficazes. Bom dia e obrigado. Vereador Luciano Silva. Bom dia a todos reforçando aqui o que foi dito pelo vereador Adelson com relação ao convite do décimo nono leilão do direito de viver da comitiva do bem que acontece no dia 25 no próximo sábado às 13 horas lá no Rotary Clube importante a participação de todos para que a gente possa realmente fortalecer um dos hospitais que tem dado realmente é, muito apoio para quem sofre dessa doença como disse a nossa vereadora Leonice agora na tribuna. Realmente nós precisamos desse apoio. É... Queria cobrar aqui do Executivo Municipal para que dê uma atualizada no portal da transparência, senhor presidente, porque a taxa de embarque que eu falei na semana passada aqui com o prefeito Chico Gamba, estava disponível no, no portal da transparência, não está. A gente sabe que hoje mudou o sistema de arrecadação lá no terminal rodoviário, Hoje, a, a direção lá dos trabalhos emite um boleto no valor das taxas de embarque e esse boleto é pago, então, pelas empresas para a prefeitura. Só que no portal Transparência tem o, o campo onde diz que aquela arrecadação é referente à taxa de embarque, porém, não tem nenhum valor é, especificado lá mês a mês. Então, solicitar para que seja corrigido esse, deve ter outros pontos, também deve estar com falha, então que seja corrigido para que não só nós, enquanto vereadores mas também toda a população possa acompanhar as receitas e as despesas do município de Alta Floresta. Porque o dinheiro é público. O dinheiro é público. E todos nós temos o direito. E todos os cidadãos têm o direito de saber. E nós, vereadores, temos o dever de saber. E nós estamos sendo impedidos desse dever. Senhor presidente, eu volto aqui a falar da empresa Águas de Alta Floresta. E dessa vez eu volto com o Jornal da Cidade, a edição de hoje, de 21 de junho, onde tem dois, dois, uma reportagem e um texto no Papo de Esquina, que é, um, um, um, que é um, uma coluna que é feita aqui, já é tradicional, nesse jornal, e tem um texto aqui que fala assim, pode cobrar, nos últimos dias a reclamação tem sido geral quanto à qualidade da água. Isso é a afirmação do jornal, tá? Mas, com essa contratação, o Poder Executivo pode esperar. O Poder Executivo espera mudar a situação. O prefeito Chico Gamba, de Alta Floresta, declarou já na semana passada que os consumidores poderão cobrar de forma veemente a agência reguladora. Vejam bem, há poucos, poucos meses nós aprovamos aqui a criação, a, a contratação da AGER, da agência reguladora lá de Sinop. Foi passado é, um projeto de lei por essa Câmara. Nós discutimos, a princípio era um ano, a contratação da agência, que é uma necessidade que se faz através de lei federal, a lei do saneamento básico. E a Câmara autorizou, então, autorizou que fosse feita a contratação. A princípio era por um ano, mas como houve um compromisso, como houve um compromisso do Executivo Municipal em implantar a agência reguladora aqui em Alta Floresta, foi reduzido para seis meses esse contrato. Acontece que eu não sei se quando foi firmado esse contrato, porque eu procurei nos contratos, mais uma vez o Portal da Transparência, que é o local mais rápido para a gente poder fiscalizar, mas não, não encontrei o contrato lá. E eu não sei quando que foi feita essa contratação. Mas o que eu sei é que na, é, alguns dias atrás, 20 dias, não me recordo direito, no início, dia 1 de junho, houve uma reunião na empresa Águas de Alta Floresta, e uma das convidadas era representantes da AGER, e naquela ocasião a empresa a, a, a agência não estava na empresa participando da reunião. Então, cabe salientar que essa empresa foi contratada por um valor, um percentual da arrecadação da empresa, da empresa distribuidora de água, 2% de, do, da arrecadação, e ela tem que se fazer presente nas fiscalizações. A população tem mostrado que a água está com a qualidade péssima, em virtude da coloração, do cheiro e do resíduo que se encontra no, no, no fundo. E antes nós não tínhamos a agência reguladora para fazer isso aqui. Agora foi contratado. E nós estamos até agora esperando, senhor presidente, até eu já pedi para a minha assessora para que encaminhasse um requerimento, solicitando como é que está o andamento da criação dessa agência reguladora. Porque teve um compromisso, um compromisso do Executivo em criar a nossa agência reguladora, inclusive para atender não só a Alta Floresta, como uma agência reguladora com capacidade para atender toda a nossa região. E a gente tem que saber como é que está a situação, porque não tem qualidade na água. E a agência reguladora, como disse o prefeito numa entrevista essa semana, a agência reguladora, ela deu um parecer favorável para que se cumpra o contrato e reajuste a tarifa. Então, a agência reguladora não vem na reunião, não tem parecer de, de, de qualidade de água, não tem comparecido em alta floresta. As reclamações agora, segundo o que está aqui no jornal, vejam só, é importante, Isso aqui é uma matéria do senhor Marcelo Carvalho, da Diretoria de Comunicação da Prefeitura, que está no Jornal da Cidade de hoje. É importante mencionar que todas as reclama, reclamações encaminhadas à ouvidoria da AGER-SINOP, vejam bem, é importante mencionar que todas as reclamações encaminhadas à ouvidoria da AGER-SINOP, somente, somente serão aceitas e registradas se o usuário informar o respectivo número de protocolo de atendimento gerado pela concessionária. Antes a gente tinha uma reclamação só. Agora a gente tem que ligar na concessionária, mandar o WhatsApp, seja lá de qual for o meio, para você reclamar na, na, na concessionária. E só depois você pode ligar na ouvedoria para reclamar. Olha só, ao invés de facilitar, a contratação da AGE é para dificultar e para facilitar o aumento de tarifa. Nós não estamos aqui para viver em função dessa empresa, a empresa não pode só se beneficiar da população e o executivo não pode se furtar de tomar uma providência com relação a isso e o executivo não pode se sentir ofendido por críticas que estão, estão ocorrendo em virtude dessa empresa. Aqui está na hora, sabe do quê? De arregaçar as mangas, colocar essa empresa no lugar dela. Ela é detentora de um serviço que é de responsabilidade de alta floresta. O executivo municipal em... 2002, concedeu a concessão para essa empresa. E nós, moradores de Alta Floresta, nós precisamos que o Executivo Municipal, aqui eu não falo o nome de prefeito, o Executivo Municipal tome uma atitude, resolva esse problema, porque a população está cansada de pagar e pagar caro por um produto de péssima qualidade. Obrigado. Na sequência, o vereador Douglas Teixeira. Senhoras e senhores, público aqui presente, gostaria de cumprimentar a todos que nos assistem pelas redes sociais, pela TV e pela Rádio Câmara. Público aqui presente, gostaria de cumprimentar a todos com um bom dia. Aos nobres edis dessa casa, gostaria aqui de deixar meu abraço e meu carinho. Senhor presidente, nós tivemos aqui recebendo na última sexta-feira o presidente da AL Legislativa, é, deputado Eduardo Botelho, onde nós estivemos fazendo várias reuniões partidárias, políticas partidárias, no nosso município, trazendo vários recursos, emendas e equipamentos para a nossa região. Entregamos uma patrulha mecanizada para a prefeita Carmen é, na última sexta-feira, onde ela ficou muito feliz que vai poder contemplar vários produtores da agricultura familiar. Também estivemos entregando é, alguns recursos ali em Nova Monte Verde, para o vereador Evilásio, Nova Bandeirante, Japuranã, Apiacais. Então é o presidente da Assembleia Legislativa, né, na sua representatividade, trazendo alguns recursos para a nossa região. E quem ganha com isso são as regiões do extremo norte, Alta Floresta também tem investimentos aqui. E agora... Semana que vem ele disse que vai conversar com o governador para poder assinar o projeto do bairro Jardim Universitário. E o que me chamou a atenção foi que em todas essas regiões ele sempre disse dos parceiros daqui de Alta Floresta, que é o deputado Gilmar Dal Bosco, a qual ele tem um carinho muito grande, o deputado Nininho, entre outros demais parlamentares. É... É importante essa união desses parlamentares, porque eles têm trazido recursos significativos para o município de Alta Floresta, e com isso a nossa região vem crescendo muito em todos os âmbitos, seja na agricultura familiar, seja na pavimentação asfáltica, né, seja na, na parte da infraestrutura, saúde, educação, nas mais diversas áreas do nosso município. Então, gostaria de agradecer a população de Alta Floresta que esteve aqui presente na última sexta-feira, onde nós... Estivemos recebendo o presidente da Assembleia aqui e agradecer o carinho e o respeito é, dos demais é, vereadores é, que tiveram aqui da região do extremo norte é, participando desse grande evento que nós tivemos aqui na última sexta-feira. Mas gostaria também de falar de um assunto pertinente que o vereador Luciano estava falando, que é da água de alta floresta. Eu sugiro que de repente nós fazemos uma comissão, uma audiência pública, que é inadmissível a águas de alta floresta essa é empresa que tem feito um descaso tão grande com o município de alta floresta, não temos saneamento básico em vários bairros, a água é de má qualidade, podendo causar até doenças transmitidas através dessa água, e a Ager, que é a agência fiscalizadora disso, sequer tem um retorno para os nossos requerimentos e ofícios que nós enviamos a ela. Então, fica aqui a nossa cobrança, até porque quem paga a conta sempre é o morador, é o cidadão. Então, é inadmissível que é, o poder público não faça algo relacionado a essa situação, senhor presidente. Então, nós aqui da Câmara, nós devemos fazer sim essas cobranças. e O Executivo deve tomar uma atitude o mais urgente possível sobre essa situação. Também dizer sobre a vinda do governador aqui nessa última terça-feira. Ele vai estar vindo aqui para poder fazer a ordem de serviço é, para o hospital é, regional. E eu sou a favor, depois da construção desse hospital regional, a descentralização da saúde, senhor presidente, e demais vereadores. Porque aqui em Alta Floresta não se faz cirurgias de alta complexidade, cirurgias é, cardiovasculares, cirurgias neurológicas. E aí nós ficamos dependendo. Vereadora Leonice, vereador Bernardo, também faz parte da comissão de saúde, de uma regulação que muitas vezes demora mais de dois, três anos uma pessoa esperando uma cirurgia. Então nós devemos fazer políticas públicas relacionadas a isso para que nós possamos ter essas cirurgias no nosso município. A Alta Floresta é polo, é cidade de polo. Então nós devemos, sim, é, fazer essas cobranças e juntamente com o Executivo fazer políticas públicas voltadas à saúde do nosso município, que vem sofrendo muito, é necessário, que precise, é necessário que se façam investimentos na área da saúde. Nós vemos aí os postos de saúde com a estrutura mínima, cirurgias de, de alta complexidade não é feita, exames de, de alta complexidade também. Né? Pessoas aí há mais de dois anos na fila de espera, várias demandas reprimidas. Então, senhor presidente, nós precisamos avançar e melhorar muito a saúde pública do nosso município. Saúde se deve ser em primeiro lugar. Então, nós acompanhamos de perto, como presidente da Comissão de Saúde, como servidor de carreira da saúde, como andam todas as estruturas e condições é, da nossa saúde do nosso município. E, principalmente, que dê condições aos servidores da área da saúde. Até hoje, eu venho cobrando toda terça-feira sobre as IPIs dos agentes comunitários, que até hoje não saiu. Não é necessário que a licitação, a Secretaria de Fazenda, tome alguma atitude sobre essa situação. Há mais de um ano e meio nós estamos esperando essas IPIs. Então, é inadmissível que os servidores públicos não tenham condições mínimas de trabalho. Servidores não recebem insalubridade, os servidores públicos não têm condições e estrutura mínimas para poder desempenhar as suas funções e as suas atribuições. Então fica aqui a nossa cobrança, senhor presidente, sobre todas essas situações. Nós já fizemos requerimentos, ofícios e vamos reenviar para que nós possamos ter uma resposta, para que nós possamos atender os nossos cidadãos da melhor forma possível, principalmente na área da saúde. Que Deus abençoe a todos, encerra minha fala aqui agradecendo a Deus e um ótimo início de semana a todos. Que Deus abençoe. A sequência é o vereador Claudinei. Bom dia, bom dia senhores vereadores, vereadora Iumarli, vereadora Leonice, público presente, meu amigo Johannes, sua mãe, Elisângela, seu Ademir, Ademir Cordeiro, seu Zé, Wilson, enfim, todos presentes, é uma satisfação muito grande ter vocês aqui, o Zezinho. Seu presidente, é, ontem a gente estivemos junto com o prefeito municipal, acompanhando a obra de pavimentação asfáltica do bairro Boa Vista. O trabalho está a todo vapor. A gente quer crer que até o final da, da próxima semana a prefeitura já termine o pav... a... serviço de drenagem naquele bairro e já fica pronto para receber a capa e terminar a obra com, com, com asfalto. É uma parceria, a comunidade e o município. O município está fazendo com excelência a sua parte e logo vai terminar lá para que a gente possa ir adentrar os outros bairros, que é outras demandas dos colegas vereadores. É, entrou também no bairro Boa Nova o serviço de micropavimentação, serviço de excelência. Está fazendo a avenida que dá acesso ao bairro Boa Nova 3. A gente quer entender que até o final dessa semana deve também entrar na avenida Nossa Senhora Aparecida, onde terá que ter um capricho melhor. Como eu estava dizendo aqui com o Enio, Foi feito na época lá um experimento asfáltico, na época ainda da administração do prefeito Vicente da Riva. E de antemão só vem fazendo tapa-buraco lá. Então, vai ser de grande importância receber esse serviço de micropavimentação naquela avenida. A gente possa restaurar e recuperar. O bairro já está recebendo asfalto no bairro, né, a parte que é do bairro Bonova 2. A obra está a todo vapor. É, eu acho que nesse verão ainda consegue terminar essa obra. Vai ser votado aqui um projeto de regime de urgência especial da Prefeitura Municipal, que vai abrir um crédito suplementar para que a gente possa licitar o bairro Bonova 1. É uma emenda do deputado federal Juarez Costa. A metade desse recurso já está na conta do município, então o município já pode licitar a obra, para que a gente possa, se Deus quiser, esse ano ainda, iniciar toda a pavimentação asfáltica do bairro Boa Nova. É um sonho antigo, é um bairro de mais de 35 anos e que a gente vai ter o prazer de ver aquele bairro totalmente pavimentado graças aos nossos parlamentares aí que têm apoiado o nosso trabalho. É, também já está já sendo assinado é, uma parte de pavimentação asfáltica para o bairro Cidade Bela. A obra do bairro Cidade Bela é uma boa, obra grande, então foi dividido o projeto em duas partes. E uma é a emenda do senador Jaime Campos, já foi assinado simbolicamente aqui o convênio. E hoje também a prefeitura já está pedindo abertura de crédito suplementar para que possa licitar. A outra parte, a gente quer crer, né, vereador, é uma parceria nossa. E o governo do estado, na vinda dele aqui na próxima semana, possa assinar esse convênio também do bairro Cidade Bela. Então, Cidade Bela também tem previsão que possa receber a pavimentação asfáltica. Boa Nova, graças a Deus, já está certo, está assinado o convênio e as coisas estão andando em alta floresta, andando muito bem. Acho que quase todos os vereadores aqui têm emenda com o governo do estado, nós estamos na expectativa muito grande que o governador venha e possa assinar esses convênios, até por conta do período eleitoral que se encerra esse mês e a esperança nossa é que nessa vinda dele ele possa aí fazer um pacote e fazer com que a Alta Floresta assine esses convênios, que a gente possa finalizar o trabalho que a gente tanto vem fazendo. Presidente, no próxima semana também, a gente já vai estar funcionando no bairro Boa Nova, o posto de saúde. Já foi licitada aquela obra que a empresa anterior abandonou a obra de reforma do posto de saúde. Já temos uma nova vencedora, já vai iniciar as obras, mas conseguimos que alugasse um prédio lá no, dentro do bairro, e vai retornar a atender a população lá no bairro. Eu conversei agora com a enfermeira-chefe, ela me garantiu que até na próxima semana a população do Boa Nova já vai poder ser atendida lá no bairro. Tomou mais de oito meses aqui sendo atendido no Ananere, aqui na B, com compromisso de terminar a obra lá, a empresa abandonou, e agora a gente vai retornar com o um prédio alugado lá, até que se termine, com fé em Deus, a obra que está sendo feita lá. Vereadora Leonice falou a respeito da Secretaria de Saúde, vereadora. Você tem razão. Realmente, nós já fizemos uma reunião com a secretária aqui anterior. Conseguimos, com nossos parlamentares, alugar recursos na saúde. A saúde conseguiu o recurso da Assembleia Legislativa. E conversei agora com o secretário de Saúde. Ele vai vir aqui na casa antes do término do recesso para explicar todas as ações da Secretaria de Saúde, em que pé que está, aonde vai. E o que tem que ser feito, que a gente está vendo realmente o sofrimento da nossa população. Então ele vai vir aqui, já pediu para oficializar, já pediu para a Secretaria Judiciária, vai vir para conversar com nós vereadores e explicar. Com relação à água de Alta Floresta também, verdade, Luciano? A Ager vai vir aqui, conversei agora um pouco com o Secretário de Finanças, a gente quer tentar trazer antes do recesso parlamentar, que a gente possa matar essa situação. Estão fazendo um estudo com relação ao contrato que foi assinado, na época, com o município de Alta Floresta e a empresa, mas eles vão vir aqui para conversar com a gente e dizer até onde a gente pode avançar, porque realmente está sendo caótico o atendimento da Águas de Alta Floresta, em alta floresta aqui na cidade, e nós precisamos urgentemente tomar uma decisão com relação a isso. Seu presidente, é só. Transfiro a condução dos trabalhos ao vice-presidente para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, em seu nome, cumprimento à mesa diretora, vereadores do plenário, vereador Marli, Leonice, funcionários presentes, Ademar Leal, hoje é o dia do profissional da mídia, Bruno está ali também, parabéns pelo, pela equipe de, que faz parte do, do, do jornalismo, né? é mídia, é o repórter, é o cinegrafista, então é tudo junto, né? funciona essa grande mídia brasileira. Quero... Quero fazer o convite a toda a população de Alta Floresta, foi dito por alguns vereadores aqui, que na próxima terça-feira o governador Mauro Mendes vai estar em Alta Floresta, em nome da Câmara e de todos os vereadores, convidar toda a população de Alta Floresta. Essa é a hora e o momento da gente agradecer realmente quem está ajudando o município, marcando presença, prestigiando o governador e demais autoridades que vai estar presente aqui na terça-feira. É uma obra fantástica o novo hospital regional. Não é à toa que somente quatro ou cinco, se não me engano, que vão ser construídos no estado de Mato Grosso. E o município de Alta Floresta foi contemplado com essa unidade. Lembrando que esse convite... Foi quando o governador veio pela primeira vez em Alta Floresta. É... Esse convite foi feito pelo prefeito Chico Gamba e pelo deputado Nininho, que foi até o gabinete do governador. Então, quero dizer a toda a população de Alta Floresta que agora é a hora e o momento da gente prestigiar realmente quem está ajudando o município de Alta Floresta. Tem mais deputados que estão ajudando. Então, terça-feira é a hora da gente prestigiar e aplaudir essa grande obra que vai cuidar da nossa saúde, não só de Alta Floresta, como de toda a região. O hospital terá 17 mil metros quadrados, é uma obra estimada em 119 milhões de reais. O novo hospital regional de Alta Floresta terá 111 leitos de enfermaria e 40 leitos de UTI. Olha só, UTI adulta, UTI pediátrica, e neonatal é alguém aqui deve ter passado por algumas situações quando a gente precisa de UTI neonatal a dificuldade que é e a alta floresta será contemplada com UTI neonatal para atendimento de média e alta complexidade o hospital terá 10 consultórios médicos e consultório exclusivo para atendimento a gestante a unidade contará com seis centros cirúrgicos, o espaço para o banco de sangue, banco de leite e sala de realizações de exame. Gente, é uma obra fantástica, é uma obra maravilhosa, é obra que vai cuidar da saúde do nosso povo. Então eu quero pedir a toda a população de Alta Floresta, a você empresário, a você funcionário, que prestigie na próxima terça-feira, o terreno fica ao lado da subestação da Energiza, é, o terreno já está limpo, né? o secretário Roberto Patel hoje ia acabar de retirar alguns, a cerca que tem lá, e vai ser preparado para receber aí o nosso governador e demais autoridades. E eu quero aqui de público fazer realmente um agradecimento ao deputado Nininho, que está tendo um carinho especial com a Alta Floresta, não só Nininho, como Fávaro, Neri, Juarez, o próprio Dilmar, mais deputados aí que estão tá ajudando Botelho esteve aqui presente, o vereador Douglas acabou dizendo que está vindo em mente, todos estão ajudando a Alta Floresta mas eu especialmente quero fazer um agradecimento especial ao deputado Nininho que realmente tem olhado com carinho para a Alta Floresta quero relembrar também o vereador Claudinei falou que o micro entrou na CES do Boa Nova 3 e vai seguir em diante lá na avenida, é... o posto de saúde da Romualdo Mogro, já deve, vereador Adelso, começar a reformar agora por esses dias, já levaram material, então deve estar começando. Na terceira leste, estava terminando um bueiro, e o setor oeste, todo recuperado. Santa Lúcia, Santa Rita, Santa Mônica, Nossa Senhora do Carmo, enfim, todas as comunidades receberam o patrulhamento, estão com as estradas recuperadas. Então, quero aqui fazer um agradecimento também especial ao prefeito Chico, que tem atendido não só o nosso pedido, como também o pedido dos vereadores, a indicação dos vereadores. E parabenizar pela compra do caminhão, mais um caminhão que vai atender a parte de iluminação pública. Esse caminhão foi discutido no começo do mandato, falei para o Chico que precisava comprar mais um caminhão, teve indicação do vereador Luciano, deve ter de mais algum outros vereadores. O importante é que comprou esse caminhão, como comprou outros maquinários prefeito Chico está tá aí na Cuiabá hoje, vai receber dois caminhões caçamba lá, que é a emenda do deputado Juarez, se eu não me engano, um, um, é, os dois é do Juarez, vai trazer mais dois caminhões aí para atender a nossa comunidade. Era só uma boa semana a todas, que Deus abençoe. Em tempo, quero agradecer a presença do presidente do Jardim das Oliveiras, seu Benício, seja bem-vindo, seu Benício. Passo a presidência ao nosso presidente Tucci. Solicito do soberano plenário autorização para dispensar o intervalo regimental. Todos concordam? Passamos à ordem do dia. Solicito, senhor secretário, a leitura do projeto de lei 2184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 Autoria do projeto executivo municipal. Projeto de lei 2184 2022 2022 discussão vereador Marcos Menin Bom dia novamente senhor presidente quero dizer que sou a favor e quero aqui já desde já avisar o senhor secretário de finanças, senhor Paulo Moreira que aqui o nosso trabalho tem agilidade. Espero que a parte dele também seja ágil. Continua em discussão. O vereador Claudinei. Senhor presidente, somos a favor. Eu acho que nessa lei contempla duas: pedidos nosso, um do deputado Juarez Costa e outro do senador Jaime Campos. E tenho certeza que a prefeitura vai dar agilidade, sim, para a gente possa fazer com que essas obras aconteçam. Então, o projeto de lei vai contemplar o bairro Panorama, Jardim Panorama, uma parte da cidade de Bela e o bairro Boa Nova 1. Vereador Imarli. Cumpre a nós, dar celeridade e ao mesmo tempo agilidade aos projetos de regime de urgência que vem do Executivo. Porém, é preciso que tenhamos e saibamos compreender todo o processo. Todo e qualquer recursos públicos vindo do governo do Estado que melhorem as condições de vida da população, todos nós somos favoráveis. Esse projeto de crédito adicional trata-se da pavimentação asfáltica tão sonhada por muitos moradores de alta floresta. E nós precisamos aprovar ter a urgência nesse tipo de trabalho que beneficia a população. Continua a discussão. Em votação, vereador Douglas, discussão. Senhor presidente, só que esqueci de falar no meu pronunciamento, cumprimentar o meu vizinho, Ademir, e a Elisângela, que estão aqui presentes. Obrigado pela presença e pelo carinho. Senhor presidente, somos a favor desse projeto... É, e pedimos a agilidade da Secretaria de Fazenda, porque nós sabemos que é, essa licitação e todas as demais coisas é imprescindível que se faça e tenha agilidade, principalmente é, para poder ainda fazer esse ano. É, parabenizar os vereadores que conseguiram esse recurso. Vereador Bernardo lá do Panorama, mais uma obra. Parabéns, vereador, pelo seu trabalho que você vem fazendo. E outros vereadores que conseguiram também esses recursos. E principalmente, senhor presidente, fazer mais uma vez uma menção, para que haja agilidade em todas essas obras públicas aí, porque nós precisamos, porque se trata de pavimentação asfáltica, questões de saúde pública e tudo mais, que a população vem sofrendo com a, com a poeira nesses bairros por falta de pavimentação asfáltica. Continua a discussão. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se levante. Projeto de lei 2184-2022, aprovado. Solicito do senhor secretário a leitura do projeto de lei 2177-2022. Projeto de lei número 2177-2022. Assunto autoriza o Poder Executivo Municipal a emitir o selo de origem artesanal aos produtos alimentícios produzidos no município de Alta Floresta, barra MT, e dá outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de lei 2177, bairro 2002, em discussão. Vereador Marli. Senhor presidente, dizer da importância desses produtos terem o selo, selo esse que garante a qualidade desses produtos, uma vez que nós vivemos ainda um processo de pandemia e a saúde pública precisa ser fiscalizada e ao mesmo tempo ter aí o seu controle. E dizer que nem todos esses produtos, eles vão, eles vão estar com selo. Com as exceções dos picles, conservas, queijos industrializados, e iogurte, bebidas lácteas, abate de animais de qualquer espécie, unidades de processamento de ovos. Esses não se enquadram nesse selo aprovado nessa casa. Projeto de lei 2177, continua em discussão, vereador Luciano. Senhor presidente, já há algum tempo nós temos ouvido muito falar em livre comércio, e o livre comércio contempla a concorrência de todos os locais, o Brasil todo. E para que o nosso produtor aqui de alta floresta tenha condições de participar de uma concorrência saudável, é necessário que se tenha incentivos. Esse selo é um início disso, mas eu acho que ainda falta muito mais. A gente tem participado de reuniões, inclusive, com a participação do prefeito Chico Gamba, com o responsável pela IMPAER é, da Regional, com o secretário de Agricultura, e a gente acredita que algumas outras ações que possam implementar, ser implementadas para auxiliar o pequeno produtor, juntamente com esse selo, pode fazer com que a nossa agricultura familiar, nosso pequeno produtor, ele possa ter uma alavancada. Seus, na sua venda dos seus produtos então esse aqui é um primeiro passo eu acredito que o Executivo Municipal a partir daqui pode começar a olhar com outros olhos principalmente com relação a convênios, o primeiro deles seria com a Impae. obrigado Continua a discussão, vereador Claudinei Senhor presidente eu acho que esse é, é o início da, da organização da, da agricultura familiar em alta floresta principalmente com relação aos feirantes e quem também está vindo muito forte aí são os criadores de peixe. A gente tem uma demanda junto com o deputado Jarez Costa, que alocou 700 mil reais através da Secretaria de Agricultura do Estado, para que se comprasse o caminhão frigorífico para a cooperativa de peixe de alta floresta. E eles vão fazer o abate de peixe aqui em alta floresta, vão transportar direto para o SEASA, e precisa do selo, para que possa comercializar seu produto. Então, esse será o próximo projeto de lei que vai vir a essa casa aqui, que a gente pode regulamentar também o comércio de peixe em alta floresta. Continua em discussão. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se levante. Projeto 2177-2022, aprovado. Solicito, seu secretário, a leitura dos decretos legislativos 0406, -0708 de 2022. Projeto de decreto legislativo número 004, barra 2022. Assunto concede título de cidadão honorário alta florestense ao pastor Juarez Cardoso e da outras providências. Autoria do projeto, vereador Douglas Teixeira. Projeto de decreto legislativo número 006, barra 2022. Assunto concede título de cidadão honorário alta florestense ao senhor Roberto Rivelino dos Reis e da outras providências. Autoria do projeto vereador Francisco Ailton dos Santos. Projeto de decreto legislativo, número 007, barra 2022, assunto concede título de cidadão honorário, alta florestência ao deputado estadual Valdir Mendes Barranco e da Outras Providências. Autoria do projeto, vereadora Francisca Marli Teixeira. Projeto de decreto legislativo, número 008, barra 2022, assunto concede título de cidadão Honorário Alta Florestense, ao senhor Fábio Aparecido dos Santos e da Outras Providências. Autoria, vereador Derci Paulo Trevisan Pitoco. Projetos, decreto legislativo número 04060708 em discussão pelos autores. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se levante. Projetos, Decreto Legislativo 04, 06, 07 e 08, aprovado. Solicito, senhor Secretário, a leitura do requerimento 033, barra 2022. Requerimento número 033, barra 2022. Assunto, considerando que a, os repassos ao município feito tanto pelo governo federal quanto ao governo estadual, juntamente na produção de bens e serviços que geram as receitas e a arrecadação tributária, são de interesse público... Os mesmos estão depositados em várias contas bancárias. Requer o encaminhamento do presente expediente ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Valdemar Gamba, para que providencie o encaminhamento com a maior brevidade possível do demonstrativo analítico das contas bancárias da prefeitura que se encontra com os saldos, a identificar quais destas constantes possuem aplicações financeiras e quanto essas aplicações estão rendendo por mês. Autoria, vereador Darli Luciano da Silva. Requerimento 033 discussão, vereador Luciano. Senhor presidente, tendo em vista o resultado final do, do balancete do mês de abril, que foi de um saldo de 80 milhões do Executivo Municipal, saldo de 80 milhões em abril e um saldo de 46 milhões em maio. É necessário que nós, enquanto fiscalizadores dos recursos públicos, venhamos a ter os detalhes de como esse dinheiro é aplicado e o que esse dinheiro tem rendido nessas contas bancárias. Nós sabemos que são várias contas que o executivo tem para várias finalidades, mas nós também precisamos saber quanto que essas contas estão rendendo ao executivo municipal quanto que esse recurso parado em conta corrente, ou em conta poupança, ou em conta... qualquer qual quer que seja a conta, que ela esteja rendendo para o município. E o nosso meio de fiscalização, como fiscais que nós somos, é a documentação. Então, eu fiz esse requerimento para que todos nós, os 13 vereadores, possamos é, analisar essas contas e ver realmente qual é o rendimento de cada centavo desses 80 milhões em abril e desses 46 milhões em maio. E nós estamos aqui já indo para o final do mês de junho, com certeza vai ter mais um montante aí de sobra nos caixas da prefeitura e nós precisamos saber quanto que isso vai render no final de cada mês. O ano já está na metade do ano já e a gente tem que saber quanto que o município já arrecadou só com rendimentos dessas contas. Obrigado. Rendimento continua em discussão. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento 033, aprovado. Vereador Claudinei, dispensa. Presidente, como Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, peço dispensa de redação final do Projeto de Lei 2177-2022, Projeto de Decreto Legislativo 04-2022, Projeto de Decreto Legislativo 06-2022, Projeto de Decreto Legislativo 07-2022 e Projeto de Decreto Legislativo 08-2022. Pedido de dispensa de redação final. Todos concordam? Dispensa de redação final dos decretos aprovado. Comunico, senhores vereadores, que a ata dessa sessão será redigida e deliberada conforme disposição de regimental, não havendo mais nada a tratar. Agradecendo a proteção de Deus e a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.